Vamos utilizar neste vídeo o Display Attachment, é um display pré-definido do Views que ainda não utilizamos e que tem o seu mérito e que dá para criar displays complementares de displays principais. Uh, nós temos aqui, nesta, em cada uma das páginas das categorias e subcategorias, uma listagem uh, em que é dado o mesmo destaque às notícias de, às últimas notícias como às anteriores. O que vamos querer fazer é alterar esta situação, criando uma secção uh, em que vamos listar as três últimas notícias, as três mais recentes, e dar-lhes um digamos, um destaque maior, colocando imagens mais generosas e títulos mais, um, mais salientes. O, o, e para isso vamos utilizar o Display uh, Attachment. Um, esse display vai ser criado nesta View, uh, que já possui um Page Display e ainda um Feed Display, para que as pessoas possam subscrever uh, cada uma das categorias que estão a consultar. O que vamos fazer então é saltar para a edição da View e verificar como vamos então utilizar o novo display para a finalidade que foi descrita. Temos então o display page, o display feed e vamos adicionar um display attachment. Tal como já sabem, o Attachment acaba de herdar todas as configurações do Master. Neste caso, nós não vamos, para o destaque, precisar de tantos campos e vamos utilizar a, a opção Rearrange para eliminar eh, em massa campos que não nos interessem. Não se esqueçam de fazer sempre o Override, que é para não eh, alterarem displays que já estão acabados e que querem eh, terminados. E vamos remover apelido, data, o número de comentários e o tópico. Vamos ficar com a imagem, o título e o texto. E aplicamos esta configuração e esta seleção de campos ao nosso Display Attachment. Vamos também mudar o nome do Display para destaques, serão os destaques das categorias. Já sabemos as três últimas uh, categorias, as mais recentes, os uh, três última, uh, últimos itens de cada uma das categorias. Em termos de filtro e de sorte está tudo uh, o default está bem. Vamos limitar então a três itens, porque queremos os três últimos, e o post data, a post data já nos garante isso. Fazemos o override, colocamos os três mais recentes, e vamos eliminar esta relação de autor, que já não faz sentido porque não estamos a usar nenhum campo, nem nenhum um, filtro que requeira esta relação. Removemos, sobe este display e guardamos. Ainda não temos qualquer efeito, porque não aplicamos efetivamente o Attachment. Voltamos à edição e vamos uh, a, aos destaques e vamos configurar agora sim o uh, Attachment. E como sabem, a configuração do display é nesta zona central no topo. E a configuração de qualquer Attachment requer que indiquemos qual é o display a que este display específico Attachment vai estar ligado e qual é a posição que ele vai ocupar, se vai estar antes ou depois do display principal a que se liga, ou antes e depois. Se repararem, nós temos como opção de displays o page, o feed aqui não é uma opção, portanto nós queremos ligar à página das categorias, porque queremos que apareça no topo de cada uma da página, de cada página das categorias os três itens mais recentes, e vamos querer que essa secção complementar apareça antes. Portanto, apareça no topo. Ótimo. Hum, e vamos para já guardar e visitar para ver se efetivamente já temos um efeito. Refrescando a View. Sim, verificaram que já alterámos. Se repararem, os três primeiros itens não têm data. Nem tem o, o autor, são estes três, e são os que estão em destaque no topo. Depois segue-se o conteúdo, os resultados da page, como estava já antes de criarmos o Display Attachment. Mas reparem num pormenor, é que neste momento nós temos os três primeiros artigos da page a, a, a serem repetidos nos destaques, o uh, iri, Iriure, o como veio e o inputo, e efetivamente é o que acontece aqui, inputo, yurure e veio Ora, significa que uh, os destaques vão estar em destaque, mas depois aparecem listados na page, não é isso que nós queremos e vamos já resolver este problema, eliminando desta listagem, através do pager, os três primeiros itens, porque vão estar neste display uh, complementar do attachment. E para eliminarmos os três itens que estão aqui em destaques, vamos à page, à parte do, à secção do pager, que está ali listar neste momento 10, e vamos usar a funcionalidade offset para colocar três, ou seja, nós queremos que sejam retirados os três primeiros itens porque esses vão estar na secção superior, tal como aqui está descrito. Guardamos, e ainda vamos fazer algo mais, na parte dos destaques, vamos mudar para o formato, ou o estilo, se preferirem, slideshow, e vai ser aplicado a este attachment, a este display, Vamos deixar a configuração uh, default do Slideshow e vamos uh, alterar a imagem que neste momento está com o Thumbnail vamos alterá-la para o formato de imagem, o estilo de imagem Slideshow e vai ligar ao conteúdo como uh, é habitual e como já tínhamos feito na Homepage. Agora guardamos as alterações, visitamos a nossa página e temos efetivamente uma zona de destaques que está a funcionar com o estilo slideshow e que vai apresentando eh, os três mais recentes itens. E a verdade é que a partir de, de, da página estão listados os itens que não ocorrem aqui, ou seja, temos o quarto, o quinto e por aí fora, pela ordem, do post-date. Portanto, como estão a ver, funciona e é bastante simples. O que basicamente estamos aqui a fazer é nesta, nesta, neste mesmo display embeber um uh, display complementar uh, que está a usar o, attachment, o, o display attachment e que ficou uh, posicionado no topo. Nós temos outras formas de fazer isto, ou seja, de embeber displays dentro de outros displays e é isso rapidamente que eu vou explicar, sem entrar em muitos detalhes, mas para ficarem com uma ideia. Se vocês repararem, nós temos efetivamente o display attachment que permite este tipo de efeito Uh, e ao fazermos o Attach To, que, o que estamos a dizer é uh, tu este display que não é autónomo, uh, vai estar agregado a qualquer outro display desta View. Mas nós temos aí algo ainda mais poderoso. Em vez de utilizarmos o Attachment, no weather, ou no footer, nós temos algo que uh, é denominado por Global View Area, e uh, se repararem na descrição, o que é dito é que permite inserir uh, views dentro da área, neste caso, o uh, weather. Para além de podermos uh, colocar texto, sumários um, e, e renderizar uh, IDs específicos de, de nós ou de users ou seja o que for, nós temos esta possibilidade que é extremamente uh, potente, uh, o global. E pa, só para perceberem o que é que isto faz, vamos aplicar. Eu só vou, é só para, para, para exemplificar, e reparem que o que, o, o que aqui se faz é selecionar qualquer view, qualquer display que esteja disponível no projeto, em todo o projeto. Enquanto com o attachment, nós ficamos limitados a, a, a embeber e a inserir e a associar aquele display complementar a um Uh, display que já exista naquela, na, naquela e, que, e que esteja, que resida naquela view, naquela view, aqui nós podemos ir buscar os displays que quisermos. E reparem que eu podia embeber perfeitamente... View uh, categorias Magnews dis Display Attachment sem ter sequer que o uh, MP diretamente. Portanto, eu podia ter um bloco ou podia ter outra coisa qualquer e utilizar este attachment. Este attachment que está associado a esta page pode ser também reutilizado noutro, um, noutro display de outra view. Uh, e não é necessário que aquele attachment esteja ali a residir na view e ele funciona da mesma maneira, e daí, uh, digamos, uh, a força desta opção, uh, com, que é específica do view 13, e que é tão poderosa, e, e que dá, efetivamente, uh, uh, possibilidades, abre aqui um sem número de possibilidades. Mas então, para terminar e para reforçar uh, a, a nossa mensagem, criamos um display do tipo uh, Attachment para dar destaque às três primeiras notícias de cada uma das categorias e subcategorias. E agora, ao visitar qualquer uma das categorias, efetivamente temos essa secção de destaque, uh, tendo tido cuidado de garantir que na listagem depois dos resultados, as categorias, desculpem, os itens que estão destacados não são repetidos na listagem. E assim ficam a conhecer mais um display, o Attachment e o poderoso Global View.